Hoje vamos fazer um bolo. E aqui, que é que sabe a receita, não é? Sim? <risos> vamos começar a fazer o bolo. Olha. Mas atenção, tem que fazer isto com o adulto. Mamãe, Diz olha. Amor. Ai, tens botões. Estás tão gira hoje. Vamos começar? Vamos partir os ovos. Vamos partir o ovo, a um, numa tacinha à parte, que é para, se um estiver estragado, não estragar o resto do bolo. Vai, mete lá dentro. Devagarinho, Kika. Com as duas mãos. Boa, mais um. E quantos ovos é que são? Cinco. Sim. Mas não vamos dar os segredos todos muito bom! <risos> os ovos da mãe são bons, não são? É, tudo é hum. hum, muito gostoso! Que gostoso! Ai, que gostoso! Já está! Agora, em seguida, os ovos já estão. Vamos colocar o açúcar que não vamos dizer a quantidade. Ajuda? Tá. Já está. Não, agora vamos meter é gordura. A mãe mete para ajudar também. Agora, vamos bater um bocadinho, vamos fazer um bocadinho do barulho. Vai. Uau! Uau! Oh, wow. Vai mais, vai mais! Vamos ver se está bom? Sim. Vamos cheirar? Ai, ah, tão bom, não é? Ah, chega? Já chega. E agora vamos meter o sumo do nanás. Cheira, cheira. Hum, cheira a quê? Suma nanás. Ai, ah, cheira a nanás. Ainda bem que cheira a nanás. Senão o bolinho acende de chouriços. <risos> Vamos colocar? Sim. Sempre com a ajuda de um adulto, não é? Bora! Ai, força! Mais! Uma ajuda! Faz barulho! Faz muito barulho! É uma liquidificadora. E agora temos aqui a farinha o fermento e uma pitada de sal para... para quê? para... isso que que ajuda? Ai, que cuidado. cuidado para nos sujar no chão para nos sujar no chão, pois é é para você pois é agora é a tampa, não é que é para bater vamos ver se a gente vai conseguir bater isto tudo assim primeiro vamos preparar aqui uma... Vamos mexer agora só um bocadinho. Que é para a farinha. Não devíamos ter posto tudo uma vez, não foi? Ah. Ai que ajuda. Espera. Não, faz um bocadinho Que é que ajuda, não é? Que a Kika gosta, não é? Vai, só um bocadinho, porque é para ver se isso vai para fundo. Só vai ajudar agora um bocadinho. aqui na é mesa? não pois não é. não é? está malendo pois é vamos fazer mais um Cheira muito bem. Mais um bocadinho. Vai ficar bem fofinho. É? Ah, que, que fixe. Cheira bem. cheira bem. Mais um bocadinho. Pronto. E agora a nossa massa vai repousar um bocadinho, não é? Enquanto vamos fazer o caramelo. Faz o caramelo e isso, o bolo. Caramelo para o bolo, pois é. Vamos limpar isto aqui não isto aqui. Vamos também passar aqui, Kika. Cuidado. Cuidado. Olhada. Cuidado. Vamos meter um bocadinho d'água, água, tem açúcar. E vamos meter um bocadinho de água para fazer o caramel, não é? Água hum? Pois é. E agora, sempre com a ajuda de um adulto, vamos ligar o um fogão, não é? Para fazermos o caramelo. Vamos ver se temos aqui uma colher, Olha aqui uma colher. O que é que eu vou fazer? Cuidado com as pontinhas aqui, eu quero. O que eu venho para aquecer? Enquanto fazemos o caramelo, vamos ligar o forno para aquecer. É que... Isso é o quê? Estamos a fazer caramelo. Caramelo. É um o que é que eu estou a fazer? Caramelo? Não. Sim. Caramelo. É mamãe, mas é, aqui que ela é está mãe. a ajudar. Olha, o caramelo está pronto. Agora vamos informar. Ai, bonito! É, bonito, não é? Oh oh, o papai tá mecer. O pai está a ajudar. Porque isso tem que ser feito sempre com adultos Porque o caramelo está muito quente O caramelo está muito quente O Pois é ah, Mais caramelo Mais caramelo É, é para se É no fim, está bem? não, não, vai não agora não é brilhante, isso não é comestível aqui esses brilhantes não podem vir para aqui, Coração. Mamãe, comprei a minha mãe. Francisco, ouviste o é que a mãe disse? Quando pus comer, pões, está bem? Sim. Espera, espera, não te chegas para aqui que isso aqui. Sim, já metes, não é? Já metes, Francisco, calma. O caramelo, vamos lá. Não, agora vamos meter o nosso ananás. ananás. Vamos meter? Sim. Bora. Mete o outro aqui. O cuidado para não ficar no caramelo, está muito pequeno. Agora, oito aqui. E fica, mete para trás. Aqui que não pode. Esse lado está bem? Sim. Toma, mete aqui na pontinha. Pegadinho. Aqui que já queimou. Queimaste? Sim. Não. Aqui que não acomou. Não acomou? Sim. Agora vamos ficar no nosso preparado. Vamos ver se a gente tem mais um salazar. Salazar. Ah. Não tem mais um. Mas a gaveta não abre muito. E mais um salazar é Espera, a mãe tem que ver Como é que está no Ajuda a mãe Pega no, na colher Não deve ser Pega no na colher Não deve ser não está bem Primeiro, tá bem? Ao forno É Olha, vai Vai ao forno Vamos abrir o nosso forno E ser rápido para não perder a temperatura E agora vamos esperar Uns 30 ou 40 minutos, está bem? Vamos esperar E enquanto isso Não se esqueça do nosso like Ai. E subscrever a nossa página, não é? olá amigos, Oi. voltamos o nosso bolo já está pronto, não é Kika? sim vamos buscar o bolo já pronto E sim, olha, e sim isso é para desenformar e sim, olha, é sim o que é isso? é, é o bolo é o bolo que fizemos ah. o foi? Mano, não, não põe aqui senão. vamos desinformar aí que o bolo é muito grande O polo desapareceu! Passou! Ai, desapareceu! Vamos é ver! Vamos ver! Cuidado, está muito quente, não apanhas as mãos! Vamos cortar um bocadinho, mas está muito quente, não vem o fumo? fumo Vamos ver como é que ficou por dentro? Sim! Vamos cortar um bocadinho para ver... Ai está fofo! Está fofo! Ai está muito quente! Pois está, muito quente! No Vamos assoprar! Vamos Ai está tão fofo! Ai, muito Ai fofo. Tão fofo! Ai tão fofo! Estás a ver? Muito ah, tá muito quente. Tá muito quente. Ai, vai matar Tá, tá muito quente. Uau. Ah, é. hum. Hum. Belo Bem Não, <risos> não gosto do caramelo, olha como essa parte aqui que não tem caramelo. Mas tá muito quente. Não gostas? A Kika não gosta do bolo de ananás. Vamos ver se o pai gosta do bolo de ananás. <risos> Cuidado, está muito quente. Cuidado, está muito, muito quente. quente. Oh. O que é que o pai diz? A do pai? Uau, o pai gosta do bolo de ananás! Que fixe! a mãe também vai provar o bolinho de ananás. Ai, está tudo quente. O pai quer mais? Ai, o pai quer mais! estou fofinho. De, de, de, deixa aqui que eu soprar? Quer soprar? A papá vai comer tudo. oh hum. é bom. Hum. Bom, já acabou. É? Já, tchau aos amigos? Sim. Tchau, amigos. Obrigada por ter assistido.